Vocês veem a Angelina, uma loira meio perua, chegando. é, é Vocês que vão levar nossas bagagens né, lá pra mansão, né? É, vocês são serviçais alguma coisa? Milha, eu vou levar as bagagens, você me ajuda. Claro, tá, claro, Bárbara, ajuda, claro. É, pode ser. Amor, pelo amor de Deus, não é porque eles são pobres que eles não são serviçais, amor? Tem um pouco de, de, de senso? São sim. Pode levar minha bolsa também? Oi, prazer, Amelie.